Fala pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo rápido aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre o Freelapix, tá? Eu tô usando ele já tem um mês e eu queria passar pra vocês algumas informações de como que ele funciona na prática, né? Às vezes você acha que é de uma forma ou é de outra... E também o meu resultado, tá? A minha realidade, não tô aqui pra falar bem nem mal do produto Mas assim, você que tá com dúvida sobre ele, né? Se realmente vale a pena, o quanto paga Eu vou tá mostrando até pra vocês aqui o comprovante no decorrer do vídeo O quanto eu consegui ganhar, tá? E no final do vídeo você tira a sua própria conclusão Se vale a pena pra você, beleza? É, e antes de mais nada também, eu vou deixar aqui na descrição O site oficial do Freelapix Onde eu adquiri o meu certinho, é, recebi com garantia tudo certinho Não tive problema com isso Eu sei que muita gente vai perguntar, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? É pessoal, primeiramente, como que eu conheci o Freelapix aí, né? Eu conheci ele através do Instagram mesmo, né? Eu tava mexendo no meu Instagram e vi vários anúncios, né? É, provavelmente vocês também viram vários anúncios de pessoas falando que tava ganhando dinheiro, trabalhando como freelancer em casa, né? Para algumas empresas, onde ele é, preenchia formulário, dava notas para alguma coisa dessa empresa, e essa pessoa era remunerada. E os ganhos, assim, é uma promessa bem forte, né? Eu fiquei bem empolgado mesmo, mas ao mesmo tempo eu fiquei com um certo receio, porque hoje, assim, tem muitos golpes na internet, inclusive eu já caí em golpes onde eu comprei e não recebi o produto, então então eu fiquei com certo receio. mas como eu vi que era uma coisa real mesmo ali eu decidi dar uma chance né onde eu entrei ali no anúncio eu vi o anúncio lá entrei no site e verifiquei primeiramente já deixa dessa dica para vocês pessoal verifica se é um site confiável porque como eu falei tem vários tipos de golpes aí às vezes, às vezes você compra tem dados vazados cartão clonado é não aconteceu isso comigo porque eu adquiri lá no site oficial eu vi que tinha garantia vi que tinha e-mail de suporte tá então comprei, eu até dividi no cartão, dividi em três vezes, que ficou mais fácil pra mim, mas se eu não me engano, tem como pagar no Pix também. E em 10 minutos após esse pagamento, já chegou no meu e-mail, tá? Onde eu coloquei lá o meu e-mail, né? Na hora que você vai preencher os dados lá pra fazer o pagamento, e eles vão mandar no seu e-mail, é... O login sem é para você entrar dentro do aplicativo, tá? Esse login sem é exclusivo é exclusivo seu. Eu entrei lá, fiz o login, tudo certinho, é, entendi melhor como é que funciona. Tem umas vídeo aulas lá bem rápido, tá? Para você entender como é que funciona o saco, como é que funciona o aplicativo, como você vai estar tá fazendo. Eu assisti bem rapidinho ali, tava bem empolgado e já comecei a trabalhar, tá? Entrei no aplicativo lá e comecei a trabalhar. Comecei a preencher formulários, é, dar notas de alguma coisa de algumas empresas. tá? De fato, são empresas que pagam pessoas freelancers para fazer esse tipo de serviço. E o Freelapix, ele nada mais é do que um intermediador para essas empresas e essas pessoas que querem trabalhar, né? Vamos supor, é, não é fácil né eu pegar aqui na internet e falar ah, eu vou fazer serviço para essa empresa e entrar em contato com a empresa, não é fácil. Então, é onde entra o Freelapix, que ele é meio que um intermediador e ele tem uma licença aí que essas empresas, então, é, fica mais seguro tanto para o freelancer trabalhar ali, né, que é bem seguro, quanto para a empresa, que vai saber que são pessoas reais que estão tá fazendo esse tipo de serviço ali, né? Então vira meio que uma bola de neve, tem toda a logística, tá? E, pessoal, em questão dos ganhos, quantos que dá pra ganhar é, por dia, tá? No primeiro dia, pessoal, eu consegui fazer ali R$102,00 e alguns centavos, tá? Onde eu fiz ali, né? Preenchi formulários, dei nota em algumas coisas ali, tá? Você vai fazer esse tipo de serviço, tá? Às vezes requer um, tempos, um tempinho a mais, mas eu comecei a fazer. No primeiro dia eu já fiz R$102,00, assim, que eu fiquei bastante empolgado com isso, né? Tem muito emprego que nem paga isso aí. E no segundo dia eu fiz 95, outro dia eu fiz 90, já fiz 85, voltei para 100 por dia, isso né? E comecei a fazer. Então, assim é relativo os ganhos, tá? Não dá para ganhar 100 reais todo dia, 110 reais todos os dias, né? Por quê? Porque dentro do aplicativo ele tem um limite lá, né? Onde você vai estar tá aplicando ali, né? Fazendo ali o seu serviço e tal. E quando dá um período do dia ali, ele vai é, parar as suas ações, né? E só no outro dia você pode estar trabalhando novamente, vai aumentando o seu saldo ali, tá? Então, assim, não dá para fazer mais de 200 reais por conta desse limite diário, tá? Eu acho que se não fosse esse limite, dava para fazer R$200,00, reais, mas ainda assim compensa, tá? Realmente o Filapix funciona, ele é um aplicativo que vai intermediar é, empresas e pessoas que querem trabalhar como freelancer, tá? Então, é basicamente isso, realmente funciona. Para mim, valeu muito a pena que eu fiz quase 3 mil reais aí, pessoal. Que, inclusive, vou deixar o print aqui para vocês. É do saque que eu fiz, onde eu coloquei meus dados Pix Tudo certinho, eles analisou E dentro de 4 dias eles fizeram Pix pra mim Então pra mim valeu muito a pena, tá? Fica pra vocês aqui o meu depoimento, né? Se vale a pena pra você, você tira a sua própria conclusão Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários Que eu vou estar tá respondendo E também vou deixar aqui o site oficial é, Até pra evitar você de estar tá caindo em golpe aí, beleza, pessoal?